Iniciando mais um podcast pelo Diário de Suzano, pelas plataformas do DS. Facebook, YouTube, Instagram, e você pode ouvir também pelo Spotify, o que é bastante legal, as pessoas têm gostado bastante. Quero agradecer aí é, o teu apoio, a tua colaboração por estar com a gente esse período todo. Já estamos no mês de agosto, olha que loucura, como o ano tá voando, né? É, pois é. Mas enfim, é assim que acontece, não tem outro jeito. E lembrando você, o padre Luiz Alberto Hidalgo esteve aqui. A gente fez um bate-papo gostoso. Neste final de semana, dias 4, 5 e 6, acontece a 14ª Festa Nordestina, no Parque Max Pfeffer, na cidade de Suzano. Uma festa grandiosíssima. A abertura será no dia 5, vai ter eleição da Miss Nordestina o Jonathan Vilela da página VIP, quem está promovendo ele esteve aqui também, falou de todas as Misses, elegeu dias atrás a, a Miss Cerejeira da festa da Cerejeira do Bonquio de Suzano eu fiz a abertura oficial, foi um evento lindo grandioso, por lá passou mais de 10 mil pessoas, no sábado e domingo passaram mais de 10 mil pessoas perdão, no sábado e domingo e é, convido você para prestigiar o Padre Luiz neste final de semana, do Instituto Virtudes da Igreja Santa Rita de Cássia, que fica ali no Jardim Garveno Azul, a prestigiar essa grandiosa festa. Beleza? Hoje nós vamos falar de coisas bonitas, hein? Você presta atenção. Quer mobiliar sua casa? Quer trocar? Às vezes tem um cantinho lá que você não gosta, né? Quer mobiliar inteira? Vai casar. Dá para programar, dá para ficar bonita. É, a Arte aqui na cidade de Suzano já tem história A gente vai falar da história da Arte. É, tem lá o Fernando Pena, que não pôde vir, está aqui com a gente Também tem o Laércio Cordeiro, que também não está aqui com a gente Mas está aqui com a gente o Marcelo Maciel Os três comandam a rede, o grupo Arte. É isso? É isso mesmo. Falei tudo direitinho? Falou, Obrigado. ótimo. <risos> Como sempre. Que feliz. É, eu já acompanho a história deles, né? Eu pedi para eles mandarem umas fotos para mim. Falei, as fotos que eu tenho de vocês, tudo vocês têm, tinham 20 anos. Agora eles estão com 30, né? Então... Quase isso. <risos> quase, desculpa. <risos> de loja, quase. Quantos anos de loja já? 14 anos de loja, <risos> Em 2008 nós inauguramos a primeira loja aqui na cidade de Suzano do grupo Casa e Arte. Na Benjamin Constante onde está até hoje? Isso, Benjamin Constante 649. Até hoje vocês estão lá? Até hoje estamos lá e com mais três unidades. Na rua Prudente de Moraes, esquina com a Marques Figueira, onde temos mais em duas Suzano. em Suzano mesmo. E a outra em Mogi das Cruzes, na rua Brascubas, número 224. Pois é, é, eles começaram, vamos começar lá do comecinho, eles eram é, é, é, vendedores. Sim, de uma grande, grande rede de lojas de varejo, uma conceituada rede de lojas e nós três lá começamos como vendedores e... Bombava, vocês eram sempre os top de venda. É, <risos> lógico. E passamos a gerente, supervisão, chegamos à diretoria e aí teve uma hora... Depois de mais de 15 anos nessa antiga empresa, nós três nos conversando e falando dos nossos sonhos, nossos objetivos, é, decidimos realmente é, galgar novos caminhos e falamos: olha, agora vamos montar o Grupo Case Arte, uma empresa voltada a realizar sonhos. O Grupo Case Arte se arte é com T-mudo, tá? No final, casa e arte. Você pode achar no Instagram. Casearte e pode ver o site também que é wwwgrucasaeart.com.br. É isso mesmo? e o arte é curioso porque o arte, assim além de ser uma arte para casa, é muito importante que esse arte ele tem uma menção muito importante para nós. O arte é de Adriana, que é a esposa do Fernando. O R é de Rose, que é a esposa do Laércio e o T é da minha amada esposa Thaís. Será que eu sabia dessa informação? Talvez seja já Será? não. Será? É que eu não sabia. Não é possível. 14 anos acompanhando isso. Que legal. Então, vocês fizeram um jogo com o nome das esposas. Sim. Que os três são casados, os três têm filhos, não é isso? Sim, cada um tem dois. Dois? É, é Porque vocês combinaram. Nada mais que você não tem muito herdeiro. É, exatamente. Muito herdeiro. <risos> Muita gente para brigar no final. Não é? Ah, Sim. que delícia. Ô, ô, ô, Marcelo, e lá no começo... É, eu me lembro, assim, do, do empenho de vocês, quando vocês começam, é aquele gás, gás eles têm até hoje, tá? Não era só naquele começo, não. Mas, assim, no começo, eu me lembro aquele gás que vocês tinham de atender. Claro que hoje cresceu muito, né? A rede cresceu muito. Às vezes fica difícil vocês darem atenção para todo mundo. Como é que é isso? Então, é importante falar de, desse... Tópico, porque foi exatamente o nosso objetivo quando falamos. É, vamos agora montar a nossa loja. Com qual o diferencial? O diferencial no atendimento, o diferencial no serviço. Então, são 14 anos. Ao longo desse período, em algum momento, nós já, já tivemos mais lojas e aí perdemos Sim. esse contato direto. Chegaram com a ter oito? Na verdade, foi oito isso usando e mais quatro em Mogi. Nove, dez, 12, 12. lojas. E aí teve um momento que nós falamos, não, o objetivo não é, não é esse. O nosso objetivo é tratar cada cliente como um sonho, realizar esse sonho. Porque é um sonho. Porque né? é um sonho. A Oxi. pessoa não vai lá comprar móveis. Ah, é? Nós não vendemos móveis, nós realizamos sonhos. Ah, é é sonho. bem diferente do que o mercado oferece. Então nós voltamos e aí há quatro anos nós estamos somente com essas quatro lojas onde são assistidas diretamente por nós três. É o grande diferencial, porque às vezes você chega num lugar e quem está vendo, assistindo, ouvindo, sabe do que eu estou falando. Você deixa de comprar pelo mau atendimento. Verdade. Hoje, é uma curiosidade, é, o ramo de imóveis planejados é o segundo maior índice de reclamação nos órgãos públicos. Verdade. Perde só para telefonia telefonia <risos> maldita <risos> a gente não vive sem essa praga aqui pra você vê mas é a reclamação é, número um é absurdo entendeu então e nós do grupo Casiarte nos dedicamos a realizar esse sonho trabalhar a, o sonho com seriedade a cada consumidor a cada sonho hoje nós temos mais de 50 colaboradores todos CLT. Hum. Quem vai na Casa do Consumidor hoje na hora de medir, na hora de elaborar o projeto, na hora de fazer a montagem, a entrega, são funcionários nossos. Isso é um grande diferencial da Casa e Arte. E o treinamento se faz necessário? Sempre, constante. Agora mesmo, no dia 31, domingo, uma equipe nossa viaja para uma das nossas fábricas para ficar sete dias lá, metade da equipe praticamente, ficar sete dias mergulhados em um treinamento com a fábrica, exatamente para trazer mais novidades. É o grande diferencial. Eu vejo, assim às vezes, em alguns lugares, que as pessoas é, é, não têm treinamento, não têm noção do que estão fazendo, e nem são culpados. Os culpados são os donos... Que não dão esse direcionamento que vocês estão Verdade. dando para que as pessoas o suntuário. E eu sei que também de lá da Casa de Arte, muitos saíram e abriram lojas, aprenderam direitinho, né? <risos> E é um orgulho para nós. Hoje temos bastante. Aprenderam muitos... direitinho com eles. É, e temos muitos funcionários, ex-funcionários que estão com lojas, é. a grande maioria bem, outros infelizmente não conseguiram dar continuidade, Nossa. mas é, é orgulho que trabalharam, viram o trabalho sério que é feito e de vez em quando nós disputamos esse mesmo consumo consumidor Sim. e passa no, no concorrente e eles falam, olha, na Casa de Arte vocês podem comprar, que é tranquilo. E assim como nós também vamos olha, não, tal pessoa trabalha sério também. Temos bastante é concorrentes sérios. Infelizmente, temos alguns um que, né, que, que surgem o mercado, vamos falar assim. Vocês têm funcionário de carreira que estão lá há mais de 10 anos, tem... Tem, temos, tem? temos, temos. Olha que bacana, é tão difícil <risos> nós isso, né? Não... Um de carreira... Eu tô no diário de Suzana há 32, então... <risos> Isso é um orgulho para nós, essa, essa equipe. Hoje, o nosso montador é mais novo tem seis anos de empresa, a nossa equipe de montagem. Nossa. Só para você ver, que montagem é a cereja do bolo. E a montagem é complicada, <risos> é, hein, gente? O nosso montador mais novo, a nossa equipe, tem seis anos. Porque... que se fizer uma besteira na sua casa, você fica com raiva dele. Se o montador faz uma cagada na sua casa... Ele se curva de vocês. É verdade. Não é? É verdade. E tem que ir lá é. fazer toda uma elabora elaboração do projeto. E, e é bacana falar disso aqui, porque assim nós temos um atendimento na loja, personalizado, uma elaboração de projeto, toda uma negociação, tudo feito com muito carinho. E o montador vai lá fazer essa montagem. E aí, os consumidores entram no nosso, no, na página nossa do Google para fazer a avaliação. Hoje, nós temos a loja de móveis planejados é que mais tem avaliação cinco estrelas. Olha que maravilha! É, é que tem maior. E a maioria das... das dos elogios, vem falando exatamente da questão do montador. Porque é a, último, é é a última etapa, isso. é o que conclui. Então, é você isso. vê lá, os, os vendedores vezes, quando falam assim, poxa vida, eu fiz tudo direitinho <risos> e eles esqueceram <risos> de mim. Mas é porque, no momento, é. quando acaba a montagem, é. o consumidor vai lá fazer a avaliação é. e elogia muito os nossos montadores. É muito bacana. É fundamental. Isso é fundamental. A gente percebe que é, existe, assim, hoje, é, isso aí já está valendo para mim, que você está mostrando? <risos> Já? Já temos um intervalo? <risos> Passou rápido Serviu? demais, né? Foi bom de papo. É, tá Sim. sendo ótimo. E eu, como eu gosto de móveis e decoração, enfim. É, no começo, lá atrás, ele vai falar disso no próximo bloco. É, existia MDF, que as pessoas falavam, isso não presta, isso é aglomerado. Isso tinha todo um preconceito contra, contra os móveis modulados. Sim. E... Isso aí, quando começou, nossa, eu tô falando de talvez 30, quando eu casei, eu tenho 30 e... Ah, nem sei quantos anos, 39? Eu casei em 83, faz a conta aí, depois no próximo bloco eu conto quantos anos eu tenho de casado. É, é, Existiu um preconceito contra isso, contra os, esse tipo de imóvel. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, você fica aqui, a gente volta já. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano.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 Aqui o Marcelo Maciel, quero aproveitar e agradecer ao Marcelo, agradecer ao Laércio Cordeiro, também sócio do Grupo Casiarte, e ao Fernando Pena, pelo apoio aqui no nosso podcast. É, a gente tem parceria de. de muitos anos. Bastante, né Gil? <risos> muitos anos. Gil, muitos anos. acompanhei anos. bastante inauguração. Nossa. Os meninos desde o começo e sempre com muita garra, com muita determinação. E na passagem do bloco, eu deixei aqui é que existia assim, um preconceito muito grande. Aí ah, eu não fiz as contas de quantos anos de casado. A Vera vai brigar comigo. 83? É, 30, 39. 39. Anos? É 39, anos ano que vem faz 40 anos sim, É sim. mole? É. Parabéns. Você não tinha nascido ainda. É verdade. Não, não exagera! É calma. Não exagera. Vamos devagar. Mas enfim, o ano que vem faz 40 anos, e quando eu casei, a gente foi a São Bernardo do Campo, que São Bernardo do Campo era o point. Sim. Lá no século passado. Ainda, ainda é, tem uma rua lá, a Rua Jurubatuba. Foi lá que eu fui. Exatamente. Existe é, ainda. Ainda é um que grande polo é? moveleiro. É, eu fui lá. Mas tinha um preconceito aglomerado, não presta. Não compra isso que não presta. E depois surgiu o MDF. Fala um pouquinho disso, porque ainda existem pessoas... Ah, não, meu guarda-roupa é de madeira maciça. Isso não existe mais, né? Não, hoje não existe não mais existe, madeira não. maciça. É lógico, quando você vai em algum lugar comprar uma prancha de madeira para fazer alguma coisa, existe, né? Mas... É, habitualmente se usa hoje o MDP e o MDF em algumas situações. Não existe o melhor nem o pior. Existe cada um para a sua aplicação correta. Então o MDP hum. estruturalmente ele é muito melhor. E o MDF quando vai se trabalhar com borda arredondada, com pintura que chamamos laca... Aí usa seu MDF, que é uma madeira, é um material que fica mais macio e permite essa usinagem, per permite esse arredondamento, Entendi. esse trabalho nas bordas. E o MDP é estrutural, então realmente é feito de cavacos de madeira aparentemente, a aparência se confunde com o antigo aglomerado, que aí, assim, realmente era uma lástima, entendeu? Porque era a base de resina que era a base de água. Molhou, acabou. -se. Estufava. <risos> é, não é? Era. Estufava. <risos> Exatamente. Hoje, nem o MDP, nem o MDF, nem a madeira maciça, nem um taco, nem um, um, um assoalho de madeira, é resistente à água. Mas, eles não é igual o aglomerado de antigamente. Porque o material, o utilizador, Hoje, a, toda a tecnologia é empregada de uma outra forma. Então, hoje, o melhor material para móveis planejados chama-se MDP, com apl aplicabilidade em MDF, aonde há necessidade. Estamos tendo uma aula fabulosa <risos> aqui, né? E é, em termos de custo, evidentemente, o MDP deve ter um custo um pouco mais elevado que o MDF. Ou não? Não, na verdade, não. não. Ué? Por quê? Porque tem uma escala de produção maior. Tanto para o Brasil, como o MDP nosso, ele é exportado para toda a Europa. É mesmo? Exatamente. O nosso MDP é um dos melhores do mundo. Mas as coisas na Itália não são mais evoluídas, vem da Itália, essas, model... essas modelagens? De... Não? Olha que bacana. Nós vamos até Milão, nossas fábricas, essa semana, o ah, um mês passado, o pessoal da Rudini, que estava em Milão, nós temos, trazemos tendências de Milão para cá, é. mas eles importam a nossa matéria-prima. Ah, ah. É interessante, é exatamente. Vocês representam só a Rudnick hoje? Não, Não, representamos três marcas, as três maiores e melhores marcas de, de móveis planejados do Brasil. Então, Rudnick que é uma empresa de 83 anos de mercado. famosíssima Famosa, uma, assim, realmente um luxo de móveis. Nós trabalhamos com a Casa Brasileira, que é do Grupo Unicasa, uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, onde tem também a Delano, a mesma linha de, de é, mesma linha de imóveis, muito bacana. E Tra Trabalhamos com a Italinha, que é do mesmo Também grupo, Todeskine, que é a maior rede de lojas planejados da América Latina. Enfim, vocês trabalham com as grifes mais famosas do Brasil. E com a melhor qualidade, com a melhor qualidade. e com um custo-benefício excelente. Só para você ter uma ideia, Gil, nós temos hoje uma campanha, este mês ainda, casa completa, com sete ambientes por R$ 21.900. Dá para encarar com certeza. Dá para encarar. Nós nós o Laércio, ele tem uma frase bem bacana, é. ele fala assim, olha, nós temos móveis para todos os gostos e todos os bolsos. Os bolsos. Isso, isso é muito isso bacana. Que é importante. E nós somos bons de negócio. Não perdemos nada para a concorrência. Olha que maravilha! Você pode mobiliar cozinha, quarto, sala. É, antigamente, não sei se antigamente, se eu estiver falando besteira, ele vai me corrigir. É, Media direitinho, desenhava o móvel e, e depois de um certo tempo eu sei que vocês começaram a trabalhar com móveis modulados que se preenchiam o espaço. Como é que é hoje? Vamos lá. Antigamente, falamos de móveis modulados e planejados, eles se confundem. Se confundem. É. Planejado e modulado. Exatamente. Hoje nós estamos com planejado inteligente. Como é que é isso? O que é o planejado inteligente? A fábrica, ela trabalha em grande escala também. Por mais que se, seu projeto seja personalizado, nós temos uma grande escala. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos módulos de 5 em 5 centímetros. Então, nós temos módulo lá, exemplo, de 80, de 85 de 90, de 95. Ah, aí fica fácil. Né? Exatamente. Aí nós preenchemos. Porque se você... Vira um planejado inteligente. Exatamente. Se você tem lá 1,83m, 1.830m, eu vou fazer um móvel com isso aqui. O custo é muito alto. Eu faço um móvel para você de R$ 1.800, faço um acabamento lateral de 1,5 cm, 15 mm de cada lado, fecho todo o espaço com custo-benefício metade. Então é muito bom. Você sabe que a grande burrada que eu fiz quando eu casei, que a gente foi lá na Jurubatuba, eu medi a parede para fazer a cozinha. Enfim. E o rodapé. E o rodapé. É, são os erros de medidas. E, você, é, e o rodapé? Porque o rodapé conta, tem. Sim, 15 dois, milímetros, mais ou menos. Do, é quase 2 centímetros. De Aí cada você é só. Su... Então, daí não cabe o treco no. no, no, no... <risos> Imagina. Ah, as burradas que a gente <risos> faz na vida. Mas não tinha, né? Até porque naquele momento é, não vinha de São Bernardo do Campo até aqui. Agora você manda as pessoas até a casa dos clientes. Em qualquer lugar. Os seus projetistas. É, hoje, 80% das nossas vendas é concentrada aqui na região do Alto Tietê. Maravilha. Falamos que temos uma excelência aqui no Alto Tietê, mas atendemos o litoral Norte e Sul, atendemos interior, grande São Paulo Nesse momento nós estamos com uma montagem no Joque de Sorocaba Nós estamos fazendo uma montagem lá, montagem na praia, Ubatuba Enfim, todo o litoral e todo o interior nós atendemos E o nosso consultor vai até o local, tira todas as medidas Vem com esse consumidor até a loja, define todo o projeto Depois de tudo definido, aí sim que entramos em negociação modismo. A gente já viveu de tudo, né? É, é, é, que imitava cortiça... É, a, a, a padronagem que imitava a cortiça Depois tivemos coisa é, verde-limão, vermelho Com vidros coloridos Como é que está isso hoje? Porque o vidro também é bastante utilizado Sim, o vidro ele é bastante utilizado E a laca também, que é essa pintura automotiva é Em cima do, MDP, do MDF Agora o que acontece hoje Que nós temos cuidado com esse modismo Nós colocamos um detalhe Nessa cor forte, nessa cor chamativa. Passou dois anos, ninguém aguenta a cozinha Exatamente. vermelha. Exatamente, toda vermelha, toda azul, toda amarela. Então, nós colocamos um detalhe, nós temos esse cuidado. E ainda oferecemos um serviço diferenciado. Daqui a dois, três anos, aquela porta vermelha, você quer trocar? Nós vamos lá e trocamos, cobramos só o custo. Só para você ter uma ideia, Gil, hoje, o Grupo Casiate oferece cinco anos... De garantia em Nossa. todos os móveis E nós temos uma, uma coisa diferenciada Que é assistência vitalícia que é isso? Nós temos clientes, por exemplo este ano agora, no início do ano, nós vendemos para o cliente número um nosso. nosso primeiro consumidor voltou a comprar conosco esses dias. Uau! E por que, que ele voltou? Ele ligou na loja para falar de uma porta que estava desregulada, dobradiça. Natural, né? 14 anos. <risos> 14 anos, quase 14 anos de, de uso. Ah, né? A gente tá enferrujado, imagina a porta. <risos> e aí, o que, o, o que eu falei para ele? Falei, fica tranquilo, nós vamos até aí, vamos fazer toda a regulagem. Eu falei, quanto que é a visita? Eu falei, não é nada, me faz diferente. Fala bem de mim, me indica um cliente Ele falou assim, posso indicar eu? Ah! Aí, aí ficou fácil para mim Vai né? ficar mais gostoso Aí ficou gostoso ah. Aí assim, fomos lá, fizemos o serviço O reparo que ele precisava e também uhum. ele veio até uhum. a loja e fez um novo projeto. Então, essa assistência vitalícia é muito bacana. Se hoje você for em qualquer loja e falar assim, olha, eu quero fazer minha cozinha. Qualquer loja vai fazer para você. Vai em qualquer loja e fala assim, olha, minha dobradiça, minha corrediça, ou um detalhezinho lá aconteceu. Você tem alguém para mim, mim fazer essa manutenção? Você não acha no mercado? Então, o Grupo Casa oferece esse serviço para todos os clientes dele. Muito bacana. Que é uma maravilha, né? Você poder fazer manutenção com as pessoas que venderam o produto para você. É, madeira, a padronagem... Como é que eu chamo? É, é, é a... o investimento BP. BP. Isso. Chama BP. É isso? Exatamente. Ah, eu não sei, tá, gente? Tu pergunta. Como vocês não sabem, eu também não sei. BP, é que tem padronagem de madeira escura... De madeira clara, teve a época que era pinus, que é aquela madeira clarinha, sim, você lembra do pinus? É, que era madeira clarinha, é, é, branco, de laca. Hoje tem alguma, assim, o que está que em voga, o que está que mais em alta hoje? Hoje os tons amadeirados, eles estão em alta, continuam Continua em, alta, em alta, trazendo exatamente uma... Mas hoje está Esse... mais forte do que um tempo atrás. Exatamente, hoje está mais forte, mas com uma diferença... Esse madeirado ele vem com, uma, com um tom unicolor Então ah. assim, mistura assim um mistura. pouco Muito Então legal. não fica toda madeirada Eu trago as portas madeiradas, todas as laterais Eu trago cinza, trago bege, trago uma cor mais suave Ou faço ao contrário Eu trago as portas é, numa cor, no numa, num tom um pouco mais pastel Alguma coisa assim E o revestimento madeirado Então não ficou aquela coisa mais carregada vocês estão vendo fotos e vídeos aqui do material que a, a, o grupo Casiarte tem, oferece para vocês. E é, me parece também que estão usando ferrinho, quadradinho, preto. A impressão minha é hum, forte. tá? Tem em os... alta, os metalons. Tá, que coisa <risos> é, linda. O Gil está atento às bodas. Aí. Adoro. <risos> Eu acho lindo. Cara, essas. Prateleiras que eu vejo moduladas, sei lá se falar modulada, de ferrinho, com uma, uma prateleira aqui, a outra aqui. Vocês veem aí, vocês vão ver aí. Sim. É lindo demais. Com custo-benefício muito bom. Uma e e é ferrinho mesmo? É, é ferro? Eu estou é falando ferrinho, mesmo. nem sei se é. É ferro com pintura eletrostática para não vir a enferrujar com o tempo, mas. E com custo-benefício muito bom. E um design maravilhoso. Fica muito bonito esse conjunto de ferro com madeira. Muito lindo! Mu é meu sonho de consumo. É muito lindo. Não! Moderno, bonito, é, é, é, decorativa, porque você pode botar o que você quiser. No, no, nos espaços, é, é, enfim. Mas vocês não fazem só cozinha, vocês fazem quarto vocês fazem ó, aqueles móveis de sala, como chama? Os home. Home. E uma coisa importante que nós fazemos também, o home office. Não só o home office, como toda a parte corporativa, mobília. Toda a parte de uma empresa, escritório, todo ah, escritório. Sim, claro, e não chegar lá, e não chegar lá. O, é, o comercial, às vezes, você quer um diferencial. Porque nada mais gostoso que você chegar numa sala, uma cadeira confortável, móveis bacanas. Hoje, todas as gavetas que você empurra, ela não num... Ela dá aquela amortecida e vai. O que, que é aquilo? É, exatamente, é um freio. É um freio, exatamente. É uma corrediça com amortecimento. Ah, muito suave. Só tem isso hoje, né? Muito utilizado, exatamente. Hoje se usa muito isso. As dobradiças também. Um, um acessório bem bacana que trouxe que veio para ficar. Hoje não, não, não se faz mais a porta que vai e bate, ou faz? Não, não. Não, não se faz. faz. As dobradiças, todas elas têm esse amortecimento e as corrediças. Outra coisa que é o grande problema que você deve estar pensando aí enquanto você está ouvindo a gente, assistindo a gente, ah, demora demais, a gente pega, compra e daí vai demorar uma eternidade. Quero casar e não vai chegar. Como é que é isso? Olha, hoje o Grupo Casa Arte tem um diferencial em entrega. Nós estamos trabalhando com um prazo de 29 dias entregar. Ah, para entregar. Apenas 29 dias. Não é possível. Desde um simples banheiro, um simples criado mudo, quanto a casa completa, o apartamento. Tudo eu entrego em 29 dias. Depois que eu entrego, eu, eu tenho um prazo para montar. Eu, um ambiente eu monto. Pequeno eu monto em um dia, um ambiente grande eu monto em dois. Se, se essa casa ela tem muitos ambientes, eu mando duas ou três equipes. Mas se é uma casa com dois ou três ambientes, muita gente também mais atrapalha do que ajuda. Sim. Então eu demoro ali uma semana para montar. Mas com 29 dias nós entregamos. Olha... <risos> É difícil, porque a, a gente percebe que, é, em termos de reclamação, né? Que a gente vê de clientes e de pessoas que eu escuto por aí. O grande problema hoje, quem faz esse tipo de coisa, faz sonhando, né? Vou casar Sim. daqui. Vou casar daqui três meses. Tem gente que planeja, né, Rigiante? E tem gente que tem que casar, que não tem outro. <risos> tem que casar, filho, né? Né? É. casa, ah, tem gente que planeja um ano, monta casa, compra tudo, e tem gente que não, ó, vai ter que casar e vai não ter que é, correr com essas coisas, né? Mas o que é muito bacana, você tem 29 dias, você falou de, da campanha de vocês, vamos repetir para quem não ouviu no primeiro bloco, é, essa campanha de vocês, por esse valor que você vai repetir, é por um apartamento de quantos metros quadrados, mais ou menos? Olha, mobília bem um apartamento de 59 metros quadrados. Que é um apartamento de dois dormitórios, um apartamento compacto para um casal, para quem tem um, até dois filhos, Sim. mora bem confortavelmente. Hoje as cozinhas são americanas, é muito legal que dá uma amplitude total no espaço. Exatamente, são, são sete ambientes, sete ambientes por apenas R$ 21.900. E com um detalhe bacana, financiamos isso, parcelamos em até 18 vezes sem juros. Não falamos isso no primeiro é, bloco. E temos aí, é lógico, em até 36 vezes, com a taxa de juros a menor do mercado, mas até 18 vezes sem juros. E após a aprovação do projeto, 29 dias entregue. Aí você que vai casar até o final do ano, você já pode começar a sonhar aí. Você já pode ter o seu apartamento mobiliado. Sete ambientes, eu fiquei contando aqui: dois quartos, dois banheiros. Normalmente tem uma suíte, né? Dois quartos, dois banheiros, uma cozinha, uma lavanderia pequena. E a sala. E uma sala. É isso mesmo. E se tiver aquela varanda gourmet. Aí nós fazemos um. Aí você pra... chora! É. Aí fala que me viu aqui no Gil. Fala que viu aqui! Oh, já ganhou, hein? A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial e volta com esse papo gostoso aqui com o Marcelo Maciel, do Grupo Casiarte, tá bom? Você está pagando muito caro na sua conta de luz? Produza a sua própria energia com a renovação. Não fique refém das altas tarifas. Utilize energia solar.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 De volta ao último bloco, no comecinho da live, do podcast, eu tô ainda na época da live, fiz dois anos de live, uma delícia fazer live, eu só é, não curti porque a gente não podia estar perto dos amigos, das pessoas, né, mas a live foi fabulosa, adorei demais. Mas no comecinho do nosso podcast eu falei da festa nordestina neste final de semana, 4, 5, 6 de agosto, no Parque Max Pfeffer, sob os acordes do Instituto Virtudes, da Igreja Santa Rita de Cássia, do Jardim Gardenia Azul. É, padre Luiz Alberto Hidalgo, quem está à frente de estudo. É, vai ser bacana, viu? Não sei como é que vai estar o tempo, né? Chove, faz sol... A gente não sabe. Hoje aqui comigo é o Marcelo Marcel do grupo Casiarte. Quero mais uma vez agradecer ao Marcelo, agradecer ao Laércio e agradecer ao Fernando pelo apoio de vocês. São amigos queridos de muitos anos, eu acompanho a trajetória deles e eu sei que não foi fácil, não é fácil você conduzir quatro empresas com 50 colaboradores. Sim, não é fácil. Não é fácil. É um desafio no dia a dia, o desafio de Melhorar sempre, essa melhoria contínua, mas muito felizes e muito realizados hoje. Hoje nós temos mais de 22 mil clientes atendidos e Nossa. satisfeitos. São mais de 100 mil projetos realizados. Uau. E cada um diferente do outro, cada um personalizado, próprio para aquele ambiente, para aquela pessoa. Então são números que nos deixam bastante felizes. Sonho, realizar sonhos, né? É, é, é, eu imagino, eu sou estilista, fiz noivas durante vestido de noiva durante muito tempo, e às vezes a noiva chegava lá querendo uma coisa que eu falava, caramba, não, não, não vai rolar, né? Por causa do biotipo, do corpo, se tem muito busto, se não tem, tem gente que tem o busto alto, tem gente que tem o busto, enfim. A cintura é mais larga, mais fina, o corpo é mais curto, mais longo. Então, às vezes, as pessoas idealizam uma coisa. Eu imagino que os projetos também. Né? É, como dizer o contrário para a pessoa que aquilo que ela quer, porque como com as noivas eu tinha uma, uma tática, né? como dizer o contrário para a pessoa se aquilo que ela quer não é propício ou ideal para aquele espaço? Então, hoje nos móveis planejados, nós temos uma ferramenta que nos auxilia bastante. Nós temos um software que aí nós Faboso. mostramos em 3D em ambiente real. Então o tamanho Fabuloso. que você vai lá Coloca, então eu tenho um quarto lá né? Três por três Eu quero colocar agora uma cama de dois metros Lá com mais um metro de armário Então ali já deu três metros, não tem passagem Mas o sistema mostra isso Na realidade, então Fica fácil Você vê o espaço, exatamente o Fica fácil você dizer se assim, não, né mostrar para pessoas E aí também o Mais algumas ferramentas Que a internet traz para nós E mostra para nós ali, o Pinterest algumas ideias de projeto, algumas ideias que são lindas, mas não são funcionais. Isso, é, Esse treinamento com a equipe, essa equipe hoje eu tenho design interiores e eu tenho arquitetos dentro da loja. Então, assim, para mostrar essa ergonomia para o consumidor, o que é funcional, o que não é, o que realmente vai trazer é, qualidade de vida para esse consumidor. Porque... Reforça aqui o que eu falei no primeiro bloco, nós não vendemos móveis, nós realizamos sonhos. Então, não adianta vender e colocar lá e seja qualquer coisa. É importante lembrar que móveis planejados é a segunda maior realização da vida normal do ser humano a primeira é o imóvel é a casa é o Sim. apartamento segundo, é os, móveis, funciona, é, né? segundo os móveis vazio não funciona né? segundo os móveis planejado em terceiro lugar o carro e aí depois vem para outras conquistas também importante mas a ordem é essa então é a segunda conquista segundo maior investimento dessa pessoa é móveis planejado nós não vendemos móveis para durar um ou dois anos nós damos cinco anos de garantia damos assistência vitalícia exatamente para que esse consumidor Tenha isso a longo prazo. Móveis planejados é um bem durável. Então, precisamos vender uma ideia que essa ideia funcione. Então, esse software nos ajuda bastante. Posso estar errado? Ele vai me corrigir. A padronagem, a cor do momento que a gente vê é, é a mistura desse ferrinho preto com madeira e com cinza e algumas pitadas de amarelo que eu tenho visto que está em alta. Essas cores, de fato, são? São tendência de Milão, diga-se passagem. Então... Eu já estou em Milão, eu já estou em Milão, o que você está pensando? São tendência, então, essa cor... Até porque o prata, né que é o cinza, e o amarelo são as cores é, é, é, que a Pantone determinou como as cores do ano de 2022. Verdade, é isso mesmo. É. E só para você ter uma ideia, hoje... Em madeira, nós temos aí... Não chega a 50 tons de cinza. Mas nós vamos falar que nós chegamos a uns 10 tons de cinza, viu? É mesmo. <risos> então, nós temos o cinza puro. E aí, vai embora até o grafite, a chegar no preto. Depois, vem descendo até chegar no, no branco gelo e o branco. Então, nós estamos ali na mesma cartela. Essa cartela hoje são 10 cores trazendo, remetendo esse cinza. E esses tons que a gente está conversando, eles são mais indicados, que é importante... Para a cozinha, também se usa. No home, na sala, também se usa no quarto? Não. Sim a composição que vai determinar. E aí, a questão do ambiente... Não dá pra fazer um ambiente de cada cor, viu, gente? Isso é coisa do século passado. Hein? É verdade. Então, hoje, a casa todo o apartamento todo se conversa. Tem que conversar. Tem que conversar os ambientes Você pode não conversar com a esposa, mas... Mas os móveis <risos> têm que conversar. <risos> mas, olha, com a casa, com o apartamento imobiliado, até o diálogo vai com a esposa conversar. fica mais gostoso, fica viu? Fica mais gostoso. <risos> então, Ai, essa batalha... A personagem ela, ela traz, ela, é, transita entre a casa, ali entre todos os ambientes, e aí o um ambiente mais apertado, que tenha menos luminosidade, nós usamos uma cor mais clara. Os ambientes maiores, a gente acaba colocando ou usando uma cor mais forte, porque eu tenho essa amplitude que... Você que é falou de luminosidade. Vocês dão pitaco também no que as pessoas vão botar o lustre? Porque às vezes uma iluminação prejudica todo o trabalho de uma decoração bem feita. Sim, sem dúvida. Importante. Na verdade, a luz determina todo tudo. o ambiente. Fala tudo. tudo. E hoje, os nossos designers, as nossas designers, os nossos estão arquitetos estão preparados para dar. Essa orientação luz fria, luz quente, que tipo de luz se vai fazer embutido, se vai por sanca, se não vai por sanca, isso é importante. Importantíssimo, realça o ambiente, na é? vida, ao ambiente. Ah, e hoje tá usando muito aquelas madeirinhas é ripado, que fala, Sim. madeira sobreposta, exatamente. Sobre madeira. Está em alto e com os frisos de LED, fica lindo. Aí <risos> se arrebenta, Verdade. aí se arrebenta, né? Já vai querer amanhã casar de novo com você, porque gostou tanto. E quem que vai mais assim é a mulher, eu acho que é a mulher, né, que dá mais pitaco. Na minha casa eu, eu dou pitaco, mas enfim, normalmente é a mulher quem decide. Sim, a grande maioria é. é a mulher que decide. Ainda é a mulher. É, mas sempre tem o cantinho do guerreiro. Então assim, a área gourmet, é. a, ali aquela, aquela sacada. Pelo menos, a, exatamente, né? Exatamente, o home, aí fica mais a cara do homem, mas aí nós... Nos atentamos para esse home, para essa área de gourmet, novamente está ali tudo alinhado com a casa. Você falou dos escritórios é, é, que vocês também fazem... Os escritórios, as cadeiras, né? Que as cadeiras, vocês também têm cadeira para indicar? Indica, na verdade, eu indico a fábrica. Indica a fábrica. A fábrica. Eu tenho vários parceiros é. para trazer essa solução completa para o consumidor. Pois é. então nós somos especialistas em imóveis planejados, mas chega na casa de arte, você sai com a solução completa. Então você precisar de luz nós vamos in indicar todo onde você fazer projeto e onde você comprar toda elétrica ah, para hidráulica para piso para gesso tudo isso nós damos ah, fiz uma cozinha agora preciso da bancada de pedra eu tenho um parceiro com um trabalho muito bom com um custo benefício muito bom que eu indico então para ter solução completa piso é importantíssimo dependendo do que você vai colocar se já tem o piso é bom fazer um, né, uma harmonia. Sim. Né? Não sei se o piso é de madeira, se o piso imita madeira... É, é, eu não gosto de piso que imita madeira, mas enfim, é, é, eu gosto de piso de madeira ou não é madeira é, é o piso frio que são os porcelanatos Isto. que hoje também estão botando porcelanato até no céu da boca, né? Porque virou <risos> não virou virou moda tudo é porcelanato e, mas né? é, bonito, é, bonito, é, bonito, é bonito é bonito é bonito eu acho é bonito e é prático é bonito é resistente é, é verdade né? um custo-benefício muito bom tem os, os porcelanatos gigantes hoje acho que quase um por um um né? por um Aquilo Lindo. Lá é, é um espetáculo, né? A gente fica até feliz. Onde compra sofá, onde não compra sofá? Tudo isso? Tudo isso. Tudo, tudo. Eu tenho. Você tem também. Eu tenho sofá, eu trabalho com uma fábrica, uma grande fábrica, inclusive aqui da região. Trabalhamos com móveis soltos, sala de jantar, da Rudinique também. Mas eu não, não é o meu forte. você vai na minha loja, eu vou ter só um sofá que faz a composição do ambiente e uma sala de jantar. O restante eu mostro ali no site, mostro no catálogo, mas eu tenho a solução completa. Maravilha. Você pode é, conferir. O, o, o Instagram é arroba... Grupo Casearte, esse arte é com T mudo, porque são as iniciais das esposas e são três sócios. Isso. Então não dá o E. O E não pode ter o E. É verdade, não, não pode ter o E. Não, não dá um pode certo. ter o E. <risos> Senão dá confusão. É, arroba grupo Casearte, é, e o site é www.grupocazearte.com.br. Isso mesmo. É isso. É. E tem um telefone também. Fala o telefone, hein? Anota você, se puder colocar aqui embaixo. Pode anotar. É o 970-37-7172. 970-37-7172. Isso mesmo. Tem alguma coisa importantíssima que eu deveria ter perguntado? A gente deveria ter falado, não falou? Eu acho que já falamos praticamente tudo. Então, claro que tem muito quero, mais, né, gente? Eu, é, oh. Eu quero convidar a você ir até uma Bacana. das nossas lojas ou tomar um café comigo aqui na rua Benjamin Constante, 649. E lá nós batemos um papo, apresento a loja, apresento as novidades, falo um pouco de matéria-prima. Terei o maior prazer de tomar um café com você. Quando a gente compra uma cama... É, vende cama lá também? Vende. Vende cama lá também. Quando a gente comprava uma cama, eu me lembro assim que quem comprar queria ganhar o travesseiro, né? Era uma coisa, não era isso? É verdade. Eu quero ganhar o travesseiro. Pô, mas o travesseiro é o que tem de mais barato aqui? E a pessoa queria ganhar o travesseiro. Ainda tem esses papos? Tem, tem esses papos, sim. Nós sempre estamos fazendo de tudo ali. É, nós até falamos aí de projeto. É, elétrico E uma das coisas que nós costumamos fazer Até por cortesia É dar uma LED de brinde Porque oh. assim, no projeto Agrega seu projeto sem custo Então o projeto fica bonito E com, com uma LED sempre temos alguma coisa E falar em brinde Gil, eu trouxe para você Olha. Uma petisqueira Com o nosso logo Caramba! Cadê os amendoizinhos pra gente aí beliscando aqui? Essa aqui ah, é pra que você. Lindo. Obrigado, viu? Obrigado. Pra mim, isso aqui é um prazer muito grande, porque vocês fazem parte da minha história também aqui no Bacana, na cidade, Obrigado. Suzana. Olha que coisa linda que tá pegando bonito. Deixa eu levantar um pouquinho mas vou botar um pouquinho na frente dele. Ali, ó, já tiro, tá? Da frente do seu rosto. Obrigado, viu? Muito linda, a Petisqueira. Vou usar. Bacana, bastante. Legal, eu, muito eu vou obrigado. ficar super feliz. Vou usar. E eu vou fazer uma. Uma coisa aqui diferente, mas você que vai estar tá ouvindo esse podcast, assistindo aí, e for até a loja, me procura e você vai ganhar um lindo brinde também. Olha o que, que você vai ganhar. Aí. Já ganhou uma petisqueira, der uma choradinha, um leds, der mais uma choradinha, quem Olha sabe aí. sai mais alguma coisa lá. Sem falar da promoção especial, Sem casa falar. completa. Sete ambientes por apenas R$ 21.900. Essa campanha está vigente, está lá no nosso Insta. Acompanhe lá, arroba grupo E paguem até 18 vezes? Sem juros. Somos bons de negócio E monta em 29 dias, tá? entrega Entregamos em 29 entrega dias, em 29 dias. E depois Aí você mais pega o um montador você sequestra mais uns para <risos> para montar Mas é coisa rápida Sequestra hoje, o montador, de, tranca a porta é, de casa Hoje em média, 40 dias corridos A gente está entregando Os projetos completos Totalmente montados Olha, a dica maravilhosa O papo foi fabuloso É um prazer muito grande ter vocês como parceiros No meu podcast ter você aqui nesse papo, porque a gente viaja, né? Ouvindo tudo isso que ele tá falando, eu vejo ambientes que eu queria mudar na minha casa, porque cansa, né, gente? Cansa, vamos falar, cansa do sofá, <risos> cansa do móvel da sala, cansa do, da, da cozinha, é, enfim. E quando você revitaliza a casa, você parece que dá uma outra cor, uma outra vida pro ambiente. Isso que é bacana. Eu queria agradecer muito você de ter vindo até aqui, é, é, é, bater esse papo gostoso comigo. Quero que você leve meu abraço para o Laércio, quero que você leve meu abraço para o Fernando e que vocês prosperem cada vez mais e continuem trilhando esse caminho maravilhoso porque eu tenho um carinho muito grande por vocês três e você sabe disso. Obrigado. E você sabe que é recíproco também. Obrigado. Você sei. sempre está nos nossos corações, é muito importante isso. E assim como cada um desses 22 mil clientes que nós já atendemos, cada um deles faz parte da nossa história. Nós escolhemos, Suzano foi escolhido, eu nasci praticamente, me criei em Itaquá e quando eu vim para o Mundo dos Negócios, eu escolhi Suzano, uma cidade maravilhosa, uma cidade bela. Tenho muito a agradecer a todos os suzanenses, que é muito bacana estar aqui. Virou suzanense, tô bebeu da água, virou suzanense. Verdade. Obrigado, viu, Fernando, de coração, viu? Um abraço. Obrigado, de coração. Tchau, tchau. Falei que o Fernando Pena... Ah, Fernando Opa. Maciel, o Fernando... Marcelo. Marcelo o Marcelo... É que há é uma confusão aqui. É os três, aqui. é igual, não é. tem problema não. Ali tá se, se chamar, mas... o outro atende. Sem dúvida, sempre. <risos> Fernando Pena, um abraço pra você. Laércio Cordeiro, um abraço pra você. Esse é o Marcelo Maciel, com quem eu falei do Grupo Casa Arte. O papo foi gostoso, vai lá conferir, que você vai ganhar uma petisqueira, tá? Bom? Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau, tchau.